Bom, é, colegas, esta segunda mesa da parte da tarde é, tem por intuito e intento, no então, então, meio, vai oportunizar é, a participação né, dos Conselhos Regionais de Tecnologia, bem como dos atores parceiros né, nesta enfrentada, na construção né, e execução das atividades de expressão. Daí a ideia a que a gente teve de estar em um os é colegas da ponta, dos conselheiros regionais, que são aqueles que de fato constroem as parcerias, se articulam e executam as ações. Né? Então a gente achou por bem estar é, fazendo esse modelo. Bom, eu sou o mediador da mesa, mas a gente me escutar também, está é, fazendo algumas colocações bem rápidas e breves. Eu acho que, que a primeira delas, né, até a partir daquilo que a gente observou, escutou na mesa anterior, né, com respeito ali, ao recrudescimento né, das políticas de controle social penal, do recrudescimento de uma certa psiquiatria conservadora, é, e também a intensificação né, de discursos, é, e práticas que cada vez mais né, produzem e geram essa conexão que a gente costuma dizer, né? A conexão entre medo, insegurança e, em muitas situações, um verdadeiro horror ao humano, né? Com aquilo que é próprio do humano. Nesse sentido, é importante que a gente faça uma anotação: que existe colegas da psicologia e determinadas tendências da psicologia muito contemporâneas apesar de em certo sentido reproduzirem né, técnicas né, vamos dizer assim, bem antigas né, é, aí do século XIX é, que vão estar tá querendo marcar como diriam muitos né, os corações de crianças e jovens em conflito com a lei dos portadores de sofrimento em conflito com a lei e de, eventualmente, contingencialmente, pessoas que cometem crimes. Há né? uma certa psicologia pericial, criminal, né? que nos preocupa sobremaneira. Né? Inclusive, aí, a partir até desse resgate, desse discurso e dessas práticas lombrosianas do século XIX, ainda muito presentes e atuais. Então, achei por bem está começando aí fazendo esse reparo e essa constatação. Bom, como eu vou fazer uso da palavra amanhã também, no segundo dia, né, não vou desgastá-los em demasia e vou oportunizar mais tempo justamente para os colegas. Nesse sentido, eu já abro a fala de imediato para o colega Jane Calhau, do Conselho Regional de Psicologia, presidente da Comissão Sim. de Direitos Humanos, né, do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, quinta região. Boa tarde, Sônia. Sônia do Rio, Rio de Janeiro, da Comissão dos Direitos Humanos, CRP05. Eu quero agradecer o convite, o CRP. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui, além dos agradecimentos ao Rafael, da Relação Institucional e à Maria da Ascom. Eu quero agradecer também ao pessoal lá do apoio. Eunice, Cleisson, Antônio, Ludmila e Zé Carlos, que montaram, em poucos minutos, um posto é, do Rio. Eu trouxe as, as planchas, não sabia que tinha que fazer a Ludmila, não, então, muito obrigado. Mais alto, então, todo mundo me ouvindo? É, agora sim, né? <risos> Mas todo mundo ouviu os agradecimentos. Sim, sim. Hum. Então, no início desse ano, em né, janeiro, é, procurada pela direção, que tinha recebido um ofício do CFP é, falando sobre a expressão é, e me colocando como pessoa, como presidente da Comissão de, de Direitos Humanos, como pessoa que negociaria, que entraria em contato com o CFP para ver se seria possível para a gente participar. E, e chegou muito em cima, né, pelo menos por mim. Nos interessava, como Comissão de Direitos Humanos e como CRP, né, participar. Pois as bandeiras, né, essas bandeiras, da Antimanicomial e da Desinstituição são lutas históricas nossas no Rio de Janeiro, do CRP, e também porque representam né, é, duas instituições totais, né, que é o manicômio é. e a prisão. Então, nos entrevistamos. Tendo é, um pouco prazo para essa, pra essa preparação, e não tendo eu exatamente uma expertise no assunto, eu socorri imediatamente de Márcia Badaró e de Tânia Conte, que está aqui, é para que me pusessem a par, de, acho que dois dias depois eu teria um, essa teleconferência, e me deram por e-mail por telefone uma aula sobre, sobre o assunto, sobre a história dos manicômios no Brasil, sobre a legislação... Isso em pouco, em pouco tempo. Então, lá fui eu e, e, para essa teleconferência e, e essa, esse, essa primeira e conseguimos, e, felizmente, e, achamos que havia toda a possibilidade, todo o desejo de participar. E, sem esses dois apoios, sem a Tânia né, sem o apoio da Tânia foi, foi, foi consultora do Ministério tinha sido consultora do Ministério da Saúde tinha participado desse processo de desinstitucionalização de, de e da Márcia, né, que foi uma das, é, das criadoras do Fórum de Saúde do Fórum de Saúde do Sistema Penitenciário muito ligado no CRP, a gente não tinha conseguido nem, eu, eu não teria conseguido nem participar dessa conferência e muito menos a gente fazer a inscrição é. e as, elas também foram, fizeram reuniões lá no Conselho com, internamente com pessoas, com entidades que puderam comparecer também é, dando com mais tempo a mesma aula que deram para mim na, no âmbito do Conselho Regional, participaram é, a OAB do Rio, né, a designada foi a doutora Maíra Fernandes, que é, indicou é, duas pessoas, o doutor Rodrigo Ribeiro, que é, era, é representante da OAB é, no Conselho é, Penitenciário. E a doutora Toulas Nascimento, que infelizmente faleceu há pouco tempo, precocemente, e como representante substituta da doutora Maíra, é, no, na coordenação e acompanhamento do sistema carcerário do Conselho Federal da OAB, ou acho que Conselho Federal da OAB. A promotora pública indicada pela Ampasa pela foi a doutora Michelle Brun, da Promotoria de Saúde da Região Metropolitana 2. E os demais parceiros foram é, é, o Conselho Regional de Serviço Social, a Coordenadora Estadual de Saúde Mental, do, do, do, da Gestão de Saúde Mental do Rio, o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, o COREN, que é, é, é enfermagem, né? é, e dois representantes de movimentos sociais. Foro Permanente de Saúde, no Sistema Prisional e o Movimento de Luta Antimanicomial do Núcleo do Rio. No, pelo, pelo CRP, nós fomos, além de mim, como representante da Comissão de Direitos Humanos do CRP, foi o Alexandre Trizan, que é representante do Conselho na Comissão Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, é, uma representante da Cofe é, Tatiana é, uma representante do, é, da Comissão Regional de Políticas Públicas e Psicologia é, no Comitê de Prevenção, Saúde, é, de Prevenção e Combate à Tortura e um é, e do Fórum Permanente de Saúde do Sistema Prisional, um, um, também representante é, então Estávamos preparados, então achamos que estávamos preparados para a empreitada de verificar se o quadro no Rio havia mudado. Né? Por, é, relatos existem, né? nós temos, de inspeção realizada em 2009, pelo Conselho, um grupo de pessoas em 2009, né? é, um grupo de entidades, é, que foi o Conselho de Psicologia, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio, a Comissão de Direitos Humanos da aler Justiça Global, e a associação para a reforma uh, prisional. É. Infelizmente, a gente não constatou avanços, como disse a Cristina. É. Ao contrário, alguns retrocessos. Mas, eu concordo inteiramente com o que ela disse e com o que o Virgínio falou também. Com ela são duas coisas que não é para a gente abaixar a cabeça, é para a gente é, aumentar a luta e incluir a alegria na luta, né, porque sem isso a gente não, não, não vai para frente. E ela falou, Cristina, lembrou que isso tudo acontece em ondas, né, uma onda progressista e aí vem outra onda é, essa tá um pouco fascista demais, né, mas a gente mas vai passar, né é, e o Virgílio lembrou uma coisa, né, falando, metendo pau nos donos do, dos corpos, falando das comunidades terapêuticas falando muito bem, ele lembrou que essa questão, né, que é uma praga também, que é a do capitalismo, também vai passar. Em alguns séculos, é verdade, mas vai passar. Porque não tem saída, não é? Depois que se come tudo, né os os tubarões vão comendo, vão comendo vão se transformando em tubarões cada vez mais gordos vai acabar eles vão ter que comer as próprias vísceras então o capitalismo vai acabar Esta, nós não estaremos vivos mas ele vai acabar a unidade que a gente escolheu foi é, a porta de entrada que era o é, não é o é roxo, o Niterói. Só atende homens, é, contudo, né? Um problema era que a gente só ia ver essa parte, é, o atendimento aos homens. É, supostamente estaria esperando, né, estaria esperando, aguardando obras para que pudesse atender as mulheres, porque elas estão no centro de tratamento de evidência química Roberto Medeiros que não teria exatamente, né, a princípio seria provisoriamente, que eles não teriam um perfil para o atendimento de, de demandas de medidas de, segura, de, segurança, né, de segurança. Mas sobre se tem uma dúvida, eu pesquisei, até, até agora não mudou, mas parece que há notícia de que o, o, o Roberto Medeiro também vai virar de centro, de centro para o hospital de custódia. Então, não sei se essa questão das mulheres lá vai, vai mudar ou não. Né? Essa, essa é uma das graves situações que podemos constatar. Né? É, é, essa questão que também nos inquieta. Né? Afinal, as mulheres vão ficar ali, num centro supostamente de tratamento, que também está sendo engordado com. com, com é, internados por ordem judicial para tratamento compulsório. É, o Roberto de Medeiros teria a característica de atender as emergências psiquiátricas, né? é, e também custodia os dependentes químicos, e é por isso que existe essa, esse envio, está havendo um envio em massa, né, dessas pessoas que estão submetidas a esse novo tipo de internação Que é essa questão compulsória a partir da, de uma alteração do Código de Processo Penal eh, Que é a internação de dependentes químicos Independentemente de uma aplicação de uma medida eh, de segurança então nós também, por, por, por, pelo Roberto Medeiros, tem uma, uma especificidade de, de, de um hospital né, para é, emergências psiquiátricas e por ele estar se deslocando para essa questão dos dependentes químicos, essa questão fugiu um pouco, embora a gente tivesse muita vontade de, de fazer é, uma expressão lá, de fazer um trabalho lá, de conhecer melhor essa questão que se alastra, né? E é extremamente preocupante que são essas internações, é, porque aumenta consideravelmente no país essa essa questão e nós não temos exatamente o número certo desse número é, dessa, desses casos, né? Então nós não escolhemos o Roberto de Medeiros e nem o Instituto de Beliças, Heidou é. Carrilho, porque atualmente é o Instituto de Beliças, não é mais um uh -huh. como judiciário, como foi. Contudo, ainda restam 50 internos que estão numa espécie de ala, um pavilhão, um abrigo, como se estivessem abrigados pelos... Uh, num momento que a gente estava preparando a visita nós, é, é, a Tânia nos, nos informou que no meio da, desse processo o, é, essa instituição o Estado rompeu esse convênio e eles ficaram sem ter notícia como é que eles iam fazer essa desinstitucionalização desde que sobraram mas a apoiadora do eixo de desinstitucionalização desinstitucionalização da gerência de saúde mental, que acompanhou a inscrição, nos informou que essas 50 pessoas, elas não, não, elas já estão liberadas, só não conseguem sair de lá porque a família não as quer de volta e não existem é, residências terapêuticas é, no Estado é, suficientes para acolhê-las. É, essa é mais uma outra situação. Preocupante, né? é a porta de saída na, no processo de desinstitucionalização. Carência de residências terapêuticas, de acolhimento de do parte dos familiares e dificuldades para a continuidade do tratamento nos CAPs, do no estado do Rio. A demora também não é, na realização das perícias, que comprovadamente levam seguramente mais de um ano com sorte leva um ano é, também é uma dificuldade nessa, nessa saída é, nós não encontramos exatamente problemas assim, específicos Eita. específicos é, éticos profissionais na área de psicologia né? embora os psicólogos que ali trabalham são quatro e hoje se deparem com inúmeras situações problemáticas, né, extremamente preocupantes, e, e todas estão detalhadas no relatório que nós encaminhamos. Né. Por fim, a gente é, tem a assinalar nessa expressão uma coisa já sabida, né, mas é, indícios visíveis da falência de todo o sistema prisional para cumprimento de medidas de segurança para portadores de transtorno mental em conflito com a lei, no Estado, do Rio de Janeiro, mas acredito pelos dados que foram falados aqui nas, nas falas anteriores, é no Brasil inteiro. Né? A precarização das estruturas físicas, quer pelo grande e crescente número de, de internados por decisões judiciais, é com crimes de baixo ou nenhum potencial agressivo ou relacionado ao uso de drogas, não acompanhados de morbidade psiquiátrica. Isso também é uma questão grave. Muitas pessoas internadas não é, é, é, é, por, essas, é, é, por isso que eu relatei, não tem unidade psiquiátrica, foi sinalizado isso tanto pelo, pelo corpo é, interno do hospital, tanto pelas perícias e as pessoas continuam lá. É, os juízes, alguns juízes querem que essas pessoas continuem lá. É. Existe também, né, essa menção a essa dificuldade do CAPS, né, é, querer trabalhar com essa clientela. É. Mas antes da gente, digamos assim, culpabilizar os profissionais do CAPS, nós temos que entender também, que existe uma falta de estrutura de alguns municípios, municípios deficiências de crônicas de pessoal técnico e a multiplicidade isso é uma coisa terrível a multiplicidade de vínculos trabalhistas, lá no Rio de Janeiro é assim nos equipamentos estaduais, produzindo os conhecidos e efeitos nefastos. Existem é, unidades que têm todo tipo de vínculo, né? e algumas só têm aquele tipo de vínculo por OS. Né? Então fica complicado. Agora, fim dessa jornada, né, desse estágio é, regional e a partir desse seminário, a desconstrução da lógica manicomial, construindo alternativas, e dessa mesa, né, que se chama Relatos da expressão Por que a Negação da Cidadania? E eu acho que já ouvimos aqui vários relatos, várias falas que marcaram bem isso, né, então, essas pessoas é, estão nesse grupo, infelizmente, que é um grupo que aumenta a cada dia, de excluídos de cidadania. Não é? é mais um grupo. E é um grupo tos, é, totalmente desvalido. Não é? e, esperamos que o sistema conselhos, o CFP e os regionais, possam construir com os parceiros atuais e com outros parceiros né, que a gente tenha a se aliar nos territórios, né, ações eficazes, não só discussões, mas ações, é, porque pela amostragem que nós tivemos, é, nós precisamos discutir com os psicólogos, essas políticas públicas nos estados e municípios nacionais e também nos estados e municípios porque a, a, essas, essa atenção não é, ela é no município a vida real se dá no município então é ali que a gente tem que concentrar também essa discussão é, eu teria mais coisa a falar, mas no debate a gente pode ir citando principalmente algumas coisas faladas nas, nas inspeções anteriores, não é? Coisas que parecem assim, repetitivas, déjà vir. Infelizmente, mas vai mudar. A onda vai virar. Obrigada hein, pela atenção. Rosa, xará. Saúdo a todos e a todas, saúdo os componentes aqui da, da mesa, agradeço o convite aí dos organizadores para poder vir de alguma forma debater esse tema que reputo ser de muita importância, que vincula é, situações relacionadas à saúde, relacionadas ao direito e relacionadas enfim ao ser humano. E que tem sido, de alguma forma, é, se a gente analisar todos os estados, enfim, todas essas expressões, há uma, uma situação muito igual, assim, de descaso, enfim, por parte né, dos agentes públicos, por parte do Estado, porque é uma matéria realmente que fica muito uh, uh, afastada, enfim, da, da, do debate que se tem para... De, de, propostas, enfim, para resolver problemas da segurança pública, do sistema carcerário, então isso algo é, é sempre ficando à margem de uma discussão séria. É, eu sou do Rio Grande do Sul, pertenço à Comissão de Direitos Humanos lá da OAB, também sou advogado e eu acompanho muito as inspeções que há nos presídios é, lá do Rio Grande do Sul em especial e já vi muita coisa nos presídios, enfim, muitas situações de, de afronta aos direitos, de afronta à dignidade da pessoa humana, mas posso afiançar que o local que mais me assustou, o local que mais me deixou assim, perplexo foi o um Instituto Psiquiátrico Forense, do IPF, na qual o Estado é, simplesmente abandona as pessoas que têm um problema, um distúrbio e que eventualmente cometeram algum crime abandona nesses locais. É... Quando a gente está num ambiente como aquele, enfim, como é o IPF, e eu acredito que seja também outros locais, a gente se faz muitas perguntas e mais, às vezes a gente pensa para onde correr é, o que fazer e ver, verifica que as pessoas e os agentes públicos não têm, de alguma forma, interesse em solucionar esse tipo de problema. É, eu fico feliz de ver um seleto grupo que hoje aqui representa os seus estados, de poder vir aqui a debater sobre esse tema. E não só isso, mas a esperança de que todos, quando retornarem aos seus estados, possam, de alguma forma, eh, criar discussões alternativas, enfim, do que se hoje e hoje, amanhã, enfim, do que já tem sido uh, estudado sobre o tema, possam criar essas alternativas de soluções, enfim, efetivas em cada, um, em cada estado. Né? Bom, eh, a inspeção eh, ocorrida no Rio Grande do Sul, na qual fiz parte também, eh, foi... Eh, várias, enfim, várias instituições, várias equipes é, de conselhos que, que pertenceram, conselho regional de psicologia, tem os colegas que estão aqui presentes, é, conselho regional de enfermagem, de farmácia, conselho estadual dos direitos humanos, conselho estadual de saúde, o Fórum Gaúcho de Saúde Mental e a OAB. Então várias instituições puderam, uma equipe formada por várias pessoas, acompanharam lá no dia. 30 de abril, é uma expressão então ao Instituto é, Psiquiátrico Forense, naquela ocasião estava é, havendo uma mudança de, de troca de direção, a gente pegou um, um diretor que estava assumindo exatamente no dia 30 e posso dizer que é uma impressão minha, que não, ele estava um pouco, uh, não sei se o termo é esse, mas perdido, não sabia... É, para onde que ele ia correr com todo aquele problema que ele estava uh, realmente assumindo. É, havia, de certa forma, por parte das, dos funcionários que ali atendiam a gente, um certo constrangimento, acho que essa é a palavra, porque iriam ver realmente que a gente né, ia tomar conhecimento de situações altamente degradáveis, onde pessoas eram colocadas. Eu acho que se a gente for no um zoológico, a gente tem os é, bichos animais lá muito mais bem tratados do que os seres humanos lá jogados no IPF na qual acompanhamos. Uh, alguns problemas assim, é, que a gente pode é, trabalhar aqui nesse curto tempo, acho uh, que 15 minutos, alguns problemas crônicos que eu vou uh, relatar aqui. É, e aí eu, aí, eu me pergunto: a, a pergunta do, do debate aqui era justamente por que a negação da cidadania? Eu acho que a gente, como profissionais, tem um papel muito importante de tentar, de alguma forma, é, expor, explicar e aproveitar os momentos que a gente tem de trazer informações também para as pessoas, porque o sistema carcerário no, no geral ele sempre fica aquém, em quem fica jogado, os, os políticos não têm interesse de, de alguma forma a tratar do tema e a gente vê muitas situações, inclusive na, na própria mídia, de que tem que mais é prender e manter preso e a gente verifica que o Brasil é um dos países que mais encarcera no mundo e as pessoas acham ainda que não estão, as pessoas não estão sendo encarceradas. É, o doutor citava aqui também das situações de muitos presos né, hoje colocados no sistema carcerário que estão lá por, por crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. poderiam muito bem estar em um outro tipo de sistema do que aquele é, sistema enfim, que um regime fechado né, seja prisão preventiva ou cumprindo o mesmo tempo mas estão lá e a gente verifica muitas das pessoas primárias uh, estando naquela verdadeira escola, que é o um sistema carcerário. Onde, infelizmente, todos, uh, a todos é sabido. Uh, no sistema, ao menos no sistema de, de cumprimento de pena, né? Nos presídios, uh, todos sabem que as pessoas têm acesso ao a que quiser. E, geralmente, quem tem um certo poder uh, entre dos grupos criminais, né, vamos dizer assim, essas pessoas têm as, as maiores regalias que se possa imaginar. O presídio central, por exemplo, lá, que é um dos, dos presídios que é, tem quase quatro mil presos, um dos maiores e piores da, da América Latina, é, saiu outrora uma, uma, uma reportagem na qual alguns presos tinham geladeiras. É, ar-condicionado, enfim, todas as regalias que pudesse imaginar, porque o dinheiro realmente ele, inclusive dentro dos presídios, movimenta e, e, e fomenta até mesmo mais crimes. Né? Bom, especificamente em relação ao, ao IPF, que a gente acompanhou a inscrição é, um problema muito crônico que a gente verificou foi a questão da estrutura. Assim. Claro que o problema da saúde, de falta de médicos, que havia um um termo de ajustamento de condutas feito em 2009, inclusive com o Ministério Público. E agora, no meio do ano, esse, não houve uh, renovação desse termo e são 27 funcionários acabaram sendo uh, liberados, enfim, não, não, não houve prosseguimento. Uh, diminuiu ainda mais então, o número de funcionários, então uma série em relação à falta de médicos clínicos, psiquiátricos, pobres primeiros, enfim, uma série de profissionais há uma carência muito grande, inclusive da, da questão da, da própria segurança. Determinadas unidades tinham um ou dois no máximo é, agentes da segurança, o que causava, inclusive, um problema sério. É, na unidade G, por exemplo, que é o alojamento da, dos drogaditos, enfim, essas pessoas não tinham acesso a banho de sol. Então, via pessoas lá dentro, é, em seus locais lá, sem poder pegar um sol. Então, isso compromete muito, não tenho dúvida, o tratamento. Então, não só essa carência de pessoas para atuar lá no Instituto Psiquiátrico Forense, mas aspectos que chamaram muito a atenção nossa foi relacionados à limpeza, e a própria estrutura do ambiente ao, aos quais os, os pacientes né, acabam ficando recolhidos. A questão da limpeza nos presídios convencionais, que, que, que as pessoas são enfim, presas e comprando pena, ela é feita através dos, dos apelados dos presos que lá estão recolhidos. Tem o Instituto da Remissão, então cada três dias de trabalho, reduz lá a pena, e os presos, inclusive um certo discernimento, acabam fazendo eh, o trabalho de limpeza. Todavia no IPF eram feitas, não havia uma empresa terceirizada, nem empresa enfim, nem agentes do estado, que faziam essa, essa limpeza, eram feitas pelos próprios eh, pacientes, e aí a gente adentra os locais e verifica que muitos deles estão a horas ou até mesmo dias né, em cima de uma cama, rolado num cobertor e aí se pergunta se essa pessoa não tem condições de sequer cuidar da higiene pessoal, como é que vai cuidar da higiene coletiva então é, se via restos de comida em, jogadas assim, nos cantos, restos de frutas, enfim utensílios pessoais é, e lixos a, aos montes jogados pelos cantos na rua via é, é, também a situação de, de, de saneamento, enfim, exposto ao, a, a, a todos que ali passavam. Então, a, a, uma situação muito crítica, assim, de, de relacionada à questão da limpeza. E da própria estrutura da, das alas, enfim, das unidades, que eram unidades, enfim, na qual a, agregavam ali um número X de pessoas, mas era um espaço coletivo nesse espaço coletivo não havia situação de, de que respeitasse, enfim, a, a, a privacidade de cada de cada intimidade de cada pessoa, porque porque era um espaço coletivo tinha uma parede é, uma meia parede que separava assim onde ficava o chuveiro e as privadas, enfim, tudo aberta e ali se fazia pô, eu, enfim, se, se defecava, se urinava, se almoçava, se jantava, enfim, se fazia tudo junto no mesmo ambiente. Imaginem, acrescentem isso tudo com um cheiro extremamente repugnante. Então, ambientes é, altamente desumanos para que, enfim, pessoas possam fazer o seu... Eu se espera que seja feito um tratamento em relação a elas. É. Uma situação que a gente verifica de uma alternativa, é, hoje no estado do Rio Grande do Sul nós temos cerca de 30 mil presos em geral, é, vários estabelecimentos prisionais, mas um apenas que trata né, dos doentes mentais, que é o, o IPF. Então, para um, um continente de 30 mil pessoas, ter apenas um local na capital que cuida. Uh, desse, desse ambiente enfim, desse, dessas pessoas que, que devem receber então um tratamento de saúde uh, a situação de uma regionalização a situação de de repente uh, as outras cidades, as cidades maiores terem uh, seus espaços de contenção dessas pessoas e muitas vezes os juízes do interior acabam mandando essas pessoas para fazer tratamento no, na capital isso acaba, não é tão simples para fazer os laudos, por exemplo, não são tão simples, há uma certa demora. Isso acaba é, criando então uma questão de espaço, por sua vez, vai ficar enfim, muito maior o contingente de pessoas. Só gostaria de citar uma situação muito importante fora essa situação de, da, da, que a gente presenciou lá da limpeza e, e, e da falta de estrutura a falta de, de médicos uh, a gente teve um, um, uma decisão do juiz da vara de execuções criminais que cuida, enfim da, do de psicótico forense uma decisão muito humana na qual eh, ele fez a inspeção a gente fez 30 de abril ele fez de, de, Junho, a inspeção lá também no local, e depois dessa inspeção saiu uma decisão muito importante na qual o interditou de forma parcial é, o Instituto Psiquiátrico Forense e ali umas sete medidas devem ser tomadas. É, num primeiro momento, a questão da, da limpeza, é, de forma emergencial, que fosse contratada uma, uma empresa para fazer esse tipo de trabalho, o Instituto, o IPF tem. Cerca de 350 pacientes, na decisão consta que não poderia entrar mais pessoas, que ficasse então num número razoável de 200 pessoas. Então, a cada três que saíssem, apenas uma poderia entrar, até chegar ao limite de 200. A questão estrutural, enfim, é, kits de, de higiene pessoal, foi determinado pelo magistrado que, que fosse atendido nesse tipo de situação. Uh, em contato com a Supervisão de Serviços Penitenciários lá do Rio Grande do Sul, é, infelizmente é tudo uma situação muito burocrática, é, falta as situações de licitações e se desenrolar todos os procedimentos para poder é, contratar empresas. Mas me parece que a situação da, da limpeza, que era é o mais grave, o assim, de, de, mais gritante ao, ao entrar lá no local. Isso estaria sendo providenciado de forma emergencial, conforme a determinação do magistrado. A decisão é importante porque, de alguma forma, coloca luz a uma situação de abandono por parte do Estado e, mais, o magistrado foi muito feliz por colocar que, diante de uma omissão por parte dos agentes públicos, esses poderiam ser responsabilizados pelo crime de tortura não há outro, outra palavra que não essa, né? Há uma situação de onde o Estado, no descaso, realmente por parte do Estado, de não, de não cumprir as suas obrigações, eh, os agentes públicos tratando essas pessoas da forma como estão tratando, devem sim ser responsabilizados pelo crime de tortura. Então, se espera que essa, essa decisão que foi eh, feita lá na cidade de Porto Alegre, ela realmente tenha bons frutos e que a gente consiga, de alguma forma, Melhorar, especialmente, a questão do Instituto Psiquiatra okay? Fórmula Obrigado. Obrigado, Rodrigo. É, antes de passar a palavra né, para a colega Natália, que sou conselheira secretária do Conselho Regional de Psicologia do Piauí, CRP21. Né, a gente considera também aí a possibilidade de, de as perguntas, tal qual ocorreu na mesa anterior, de três a cinco questões, caso você tenha interesse já para ir formulando para a gente agilizar os trabalhos. Passa agora a já vou Boa tarde. Bom, primeiro eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje pelo convite do Conselho Federal de Psicologia. É, e ter essa oportunidade de socializar um pouco da nossa realidade local, diante né, dessas expressões, que também é o um refletido na realidade nacional. É. É, é, eu estou aqui numa situação um pouco semelhante à que a Jane colocou, viu Jane? É, eu precisei buscar também algumas orientações da memória dos mais velhos, ver um pouco da, da história, buscar outras referências, é, porque é uma longa história, mas vamos lá. Então, assim, quando o Conselho Federal, né, em parceria com a Paz e com a OAB, eh, nos comunicaram das inspeções e nos mandaram todo aquele manual orientando e, e, e, e, e articularam as reuniões de como isso deveria se proceder, eh, sugeriram que formássemos uma, uma equipe de 10 inspetores. E lá, lá fomos nós buscar esses parceiros. Né? Então assim, a princípio nós buscamos aqueles passeios mais próximos e inclusive é, que que tem aqui são eles, né? Eu vou falar para vocês. Foi a Teresa Raquel, membro é, da Comissão de Direitos Humanos da oab Piauí, Tivemos uma reunião com mais, mais membros, mas mais. ela se isso quando pessoal vai no dia é, a Edleuza Lima, que é do Cresta, é presidente da Assistência Social, e também presidente da Rede de Apoio e Suporte em Saúde Mental no Piauí Amigo, uhum. o Walter da Costa, que também é um militante social da Rede de Apoio à Saúde Mental no uhum. Piauí. É, como membro da Comissão de Direitos Humanos, uhum. eu, Natália Silva, a Carla Jazeele Teixeira, e como membros da Comissão de Orientação e Fiscalização, a Joyce Mesquita, o João da Carvalho e a Elisana Pires. Aí contamos quem nos acompanhou na inspeção com a promotora de saúde Cláudia Seabra e também seu estagiário na Promotoria de Justiça. É, então, assim, gostaríamos muito de ter contato com mais parceiros, inclusive entramos em contato com o Conselho Federal, perguntando se não poderíamos ampliar a quantidade desses é, inspetores, aí eles elencaram alguns impedimentos, mas até consentiram, mas aí vieram outros desafios também. Inclusive, já tive a orelha puxada ali por uma colega é, do de, de trabalho, que é a... a a escola, Gisele Martins, que está ali, de aquela mulher bonita, de em um branco, na terceira fileira à direita de vocês, puxou minha orelha porque é uma gestora, está na gestão da coordenação, né? da gerência é, estadual de saúde mental no e é uma pessoa muito envolvida com tudo e puxou meu orelha porque a gente realmente pecou um pouco e não ter se esforçado talvez mais para ter trazido ela para esse momento também, para compor essa essa, espécie, é, essa equipe. Né? Então, assim, é, queríamos muito também ter buscado mais parceiros como é, os membros do Conselho de Farmácia, de Enfermagem, de Medicina e, e da Agência de Saúde, mas não foi possível. Então, é, eu vou tentar, assim, colocar para vocês. Nós fizemos uma visita em duas instituições no estado. Um hospital para o Walter Alencar, localizado na cidade de Altos, Piauí, e outro no Hospital Psiquiátrico Palhaolim de Abrena, localizado na capital Teresina, Piauí. Mas assim, é, eu vou pontuar algumas coisas que, que concordamos ser é importante destacar dessas visitas, mas mais importante do que isso, eu queria trazer alguns empecilhos, algumas dificuldades obstáculos que já foram mencionados por alguns autores e também que nós identificamos durante essa experiência, essa ação e, e principalmente né, se nosso objetivo é discutir e propor tentei trazer também algumas propostas para tentar é, facilitar e, e, e convocar todo mundo que sabe o que, é que a gente pode fazer para estar tá melhorando essa realidade então, assim, é, no hospital foi intensário Walter Alencar. Queria, acho, como considero importante destacar, né, que o que mais chamou nossa atenção na visita foi a estrutura física do local, que estava evidentemente comprometida, com rachaduras, infiltrações, é, Odores desagradáveis né, provenientes do banheiro, situação de colchões também é, precárias, que inclusive já cheias de ácaro, o que, o que provavelmente seja relacionado com os índices de tuberculose que nós já conhecemos dentro dos dentro das instituições, e que é o, um índice que vem crescendo, segundo dados da enfermagem do hospital, é, e que, são, e, que são, e que estão relacionados principalmente àqueles transferidos da Casa de Custódia né, do município. Do... Além é, dessa questão da estrutura física também, é, uma coisa que foi identificada é um o corpo do ócio, né, do, dos internos, dos detentos. Assim, é, não havia é, programas e projetos desenvolvidos é, nem mesmo uhum. o projeto é muito similar. Por quê? Então assim, os prof... é, havia é, uma, uma psicóloga e uma assistente social que haviam sido contratadas há dois meses na instituição. Então, assim, o que nós temos é apenas o esforço dessas profissionais em estar tá, é, mudando, modificando essa situação. No tempo também a gente até encontrou uma oficina que estava sendo realizada, mas nem todos tinham acesso. E, e assim, é, nós também é, tivemos informações da direção né, que é, o hospital, ele tem direito a receber um fundo, mas que esse fundo ele não vai ser recebido. Né, e, que, e que há pessoas vivendo há mais de 19 anos no hospital penitenciário e, é, no momento, acho conveniente destacar que, no momento da visita, é, fomos informados de que estava tudo ok, com a medicação e tal, mas sabemos, sabe-se através dos, da, das mídias né, da, de circulação local, que atualmente reuniu-se é, membros da, da Secretaria de Saúde da, do Ministério é, público, para estar tá discutindo a questão da falta dos medicamentos, que, segundo alguns, vem trazendo é, problemas que vem apresentando, vem se revelando o, o, o aparecimento de surtos devido à ausência da medicação. Então, os, os gestores têm se reunido para ver o que podem fazer para sanar a situação. E, isso, e um problema vai gerando outro. Com a ausência dessa medicação, o aumento dos surtos, esses é, detentos, eles vêm sendo transferidos para, os -se para o Hospital Psiquiátrico Arlindo de Abreu na capital. E no Hospital Psiquiátrico Arlindo de Abreu nós nos deparamos com uma condição séria. Então assim são problemas, obstáculos que vão se ganhando também novas configurações, diferentes configurações. Então, e ao mesmo tempo é, tudo é um grande paradoxo, vão se mantendo, né? vão permanecendo. Se é que, que vocês entendem. É assim, é, lá no hospital Aéreo de Aveiro, o que, é que a gente encontra? Atualmente, é, segundo dados da local, tem 65 pessoas em condições de. É, aguardando decisão judicial para retornar ao local de origem. É, é, a, tem é, apresentado, o hospital vem sendo alertado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Os problemas evidenciados são os uso de drogas. Produção de bombas caseiras, armas brancas artesanais produzidas e, mesmo sem ser artesanais, estupros e mortes. É, alguns dias após a nossa visita no hospital, é, no dia 25 de maio, houve uma morte no hospital no qual um, é, um interno que havia é, sido transferido para o Arelo de Abreu em dezembro de 2013, recebendo alta... Em abril de 2014, estava na instituição, estava no hospital até os dias, até os dias 25, né, até os dias atuais, e já vinha ameaçando, é, já vinha ameaçando é, cometer algum ato de violência. Então, a direção do hospital alertou, por diversas vezes, que as autoridades pudessem. Então, assim, querendo ou não, a gente sabe que, que existe essa morosidade na justiça e que isso também facilita muito, muito tanto também nessas questões. E assim, eu não posso deixar de ressaltar isso, porque isso é um problema que nosso, não é um problema PLUI, é um problema nosso. Então, assim, eu quero é, destacar aqui para vocês que em 2009, de mentira liberado, a Cur de Macedo 2011, eles, eles trouxeram, elencaram alguns alguns pontos, alguns aspectos que talvez. É, se configurem como é, situações a serem enfrentadas e que estão nesse campo, como, então, por exemplo, as distorções no financiamento em relação às ações desinstitucionalizantes, né, a prioridade da remuneração para rotinas voltadas ao cuidado com a doença, cujo alvo é, o mesmo, é a redução de sintomas, possibilitando pouca alternativa para ações de promoção de saúde, investimento na autonomia dos usuários. Algumas coisas a gente pode até explicar só um pouquinho, mas outras permanecem ainda a pouca capacidade do serviço de atenderem à crise, o que acaba reforçando, a, na prática, o hospital psiquiátrico como lugar por excelência para esse tipo de demanda. É, a manutenção da lógica ambulatorial das agressiva de espera, de comportamento de clínica e política nas formas de intervenção profissional, a frágil e efetiva papel, efetivação do papel do caps como ordenador da rede, é, acaba ficando com pouco nenhuma articulação no território Muitas vezes volta para si, produz novas cronicidades, então assim, é, além do mais, né que a gente pode identificar que nós discutimos, -tipo, as, as amarras burocráticas também, os processos de trabalho burocratizados, ainda orientados por uma lógica é, ah, permanente que dificulta a transformação e o avanço nas práticas de saúde mental, então assim, muitos profissionais nos reciclizam, ah, que houve são de estrelas. Ah, não vou fazer isso porque eu não sou paga para fazer isso. Então, assim, não. nós somos profissionais do cuidado, do cuidar, né? Então, às vezes, esse estrelismo, que é uma queixa recorrente na discussão de alguns profissionais lá, é, se torna, assim, um amargo. Dentre outras dificuldades também, eu, outros é, obstáculos são os concursos públicos, né? Que é, o que gera. O que é, geralmente os poucos profissionais que têm atuam nesses sistemas são contratados é, temporariamente e, e sabe-se, porque foi admitido, que muitas vezes por indicação política. É, os concursos são precários, é, então, e, o que gera também outros problemas, como os laudos exigidos aos psicólogos que estão mais distantes do contexto mesmo do dia a dia, diariamente ali naquela. Realidade. Então, vão, vão ser existidos lá os próprios escolas que estão lá em, outro, em outros espaços. É, e é basicamente isso. Então, assim, a partir dessas, dessas questões que eu estou tentando trazer para vocês, é, sus, é, como é que eu vou dizer aqui, que eu estou tentando assim, enxugar né, um pouco para vocês, o que é que a gente, quando a gente foi convidado para a mesa, né. É, tem como um título, por que a negação da cidadania? Então, assim, eu vou devidenciar um pouco isso, porque nós preferimos ressaltar e reiterar que é digno garantir cidadania, em vez de se perguntar por que a negação desta. Então, é, nós concluímos que é, não queremos manter pessimismo, não queremos ser pessimistas, no Piauí nós temos, sim, muitas, muitos exemplos de práticas exitosas, de práticas transformadoras. Então, acreditamos, sim, que nós avançamos um pouquinho, mesmo que seja passo parte de convívio, mas nós avançamos de alguma coisa e acreditamos que podemos avançar muito mais, é, que é possível esse avanço. Nós re reconhecemos que resquícios negativos permanecem, bem como diferentes configurações indesejadas vêm se revelando. É, propomos, né, que a gente possa estar enviando cartas abertas a gestores, sensibilizando no o Ministério Público, a secretários municipais para estar promovendo essa questão nos concursos públicos, estar tá trazendo mais profissionais para a área, mas aí também a gente se depara com outra atividade. É, nós fizemos um levantamento no Conselho Regional de Psicologia da 21ª Região, de que existem atualmente 15 psicólogos no estado do Piauí, atuando na, no sistema prisional brasileiro de modo geral. Desses 15, Deixa eu pegar aqui para vocês. Desses 15, é, 11 são contratados ah, por contratos temporários, precários. 3 são concursados e são cedidos da Secretaria de Saúde do Estado. É, muitos trabalham de 8 a 40 horas semanais e recebem um valor salarial de R$ 1.000 a R$ 2.500. E que... Nenhum tem especialização, tem qualificação para atuar é, com essa demanda, né, nesse contexto. É, e daí nós precisamos, por que não também o sistema conselhos não está é, investindo, não está favorecendo a formação, a qualificação, é, encontros, seminários, que incentivem né, é, essa participação social que oriente mais a classe. Então, não só para os psicólogos, mas para as demais áreas de trabalho. Cooperação também, é necessário haver uma cooperação mais efetiva das forças jurídicas, sociais e de saúde. É, não fazer esse tipo de encontro só para psicólogos, mas trazer os outros passeios para terem conversando com a gente, para terem participando. É, acreditamos que superamos também a, a lógica um pouquinho do, do mero encaminhamento, porque não é só encaminhar, é você acompanhar continuadamente por esses casos. Hum. E é isso, né? nós trabalhamos com cuidado. E aqui eu vou trazer, é, nós falamos que é um dos entraves, né? é, colocados pelo, pela administração, pelo liberado, para a de copamente e política. Né? E aí a gente lembra um pouco na e vai falar da, da como é que ele se refere? A clínica peripatética, né? cartográfica. E aí a gente. Vai tentar trazer isso, essa, essa, em fazer que seja mais do que técnico, uma atitude de intervenção. É isso que, que o CRP, a não quer propor, quer cutucar em todo mundo. Uma postura ético-estética política, onde nossas práticas garantam. É, porque, na verdade, a, não é só os, os planos, não é só os projetos. Não é só a política é, como está no papel, mas as nossas práticas garantem, é que garantem ou não o caráter instituinte, o caráter criativo, o caráter errante e acolhedor no serviço. Então, é, desse modo, eu encerro minha fala é, e acreditamos que podemos contribuir efica eficazmente na produção de territórios subjetivos né, que visem a cidadania. E chamando a atenção de todos nós, todos os psicólogos e demais companheiros, para o campo das relações e dos encontros que nós assomamos ou na rede de saúde mental. Obrigada. Obrigado, Natália. É, eu estou com uma questão aqui, né? eu vou eu dialogar com, com essa questão, sem a menor pretensão de integralmente mesmo, porque os desdobramentos deste momento aqui hoje, né, hoje a culminância deste momento, né, a articulação com os regionais, as articulações nos Estados, que são muito importantes para os desdobramentos, o relatório e o seminário. Porque a pergunta é a seguinte, qual agenda os regionais tentam, os conselhos regionais né, de psicologia, tentam realizar para enfrentar o crônico desrespeito dos direitos humanos nos manicômios judiciais. acho que o primeiro aspecto é dar visibilidade. Tornar visível, né? até dialogando aí com a colega e amigo Virgílio de Matos, é tornar visível o invisível. Esse, eu acho que é um primeiro aspecto muito importante. Segundo, os regionais têm autonomia, né? porque o conceito Federal de Psicologia fez uma articulação, vamos dizer, mais ampla do Ministério Público e com a OAB, e o Conselho Federal pretende né, estar realizando uma audiência pública, é. no momento que isso for possível em Brasília, para estar dando visibilidade a essa realidade e estar dialogando também. Mas a gente acha muito importante que dada a realidade de cada um dos regionais, dos estados, né? que os próprios regionais se articulem com os atores políticos né, da região e façam um enfrentamento. Munidos da experiência de cada um, a partir das visitações e das inspeções, da realidade concreta encontrada nos seus respectivos estados e possam, por exemplo, realizar audiências públicas, discutir, debater isso. Esse é um aspecto muito importante. O outro que a gente considera relevante também, né? na perspectiva da visibilidade né, é tentar construir aí estratégias de comunicação né, a partir das parcerias junto à mídia e assim por diante um outro aspecto importante do desdogamento, o encaminhamento possível é o envio do relatório às entidades aos órgãos, ao poder executivo judiciário dos estados inclusive alguns regionais se dirigiram ao federal desde o início a nossa fala é, seguinte, é o seguinte: total liberdade. Né? A não tem um Conselho Federal que ingessa. Né? Nós queremos a construção coletiva, o trabalho em conjunto, que cada um consiga, aí, a partir dos desdobramentos locais, transformar essa realidade. Então, envio dos relatórios, se os regionais é, quiserem produzir os próprios, próprio relatório regional com os parceiros, isso é louvável, isso é interessante também, e pode ser estratégico. Né? É, e dentro de todas essas discussões que a gente tem conversado muito também é que para negar a instituição total é necessário a afirmação da condição de sujeitos né? sujeitos inclusive capazes de se responsabilizar e nessa medida ou nesse aspecto os programas exitosos ou as alternativas já estão postas por que não Pai Perjop e Pai no Rio Grande do Sul no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e assim por diante. Né? Além aí também de estar precisando melhor um diálogo no sentido da necessidade do financiamento e ampliação dos serviços residenciais terapêuticos nesse sentido é, também. Vou passar para a colega Jane, que ela tem uma questão aqui. Pode chanterizar essa, essa pergunta, né? É, o quanto que avisar a direção da instituição sobre a expressão a ser realizada pode impactar o resultado da ação? Primeiro, eu gostaria de esclarecer que a, a instituição não foi avisada da expressão. É, dada, ele continua, dado que muitas vezes presenciamos corredores recém-lavados, muitos pacientes dormindo, medicados fortemente, ele pergunta, lençóis e roupas aparentemente recém-trocados e alguns corredores e alas trancadas e ditas como vazias. É verdade. Nós ficamos retidos na sala do vice-diretor, porque a instituição está sem direção há algum tempo. Estava. Assim como é, é, estava sem é, diretor é, médico, diretor clínico, há um ano. Assim como tinha um déficit enorme na. É, na tabela dos profissionais oferecidos dentro dos rigores da lei, dentro da, daquilo estipulado pelos conselhos. É, então, nós ficamos retidos ali é, durante uma hora é, e algumas pessoas... Alguns, é, é, ficamos fazendo algumas perguntas, queríamos acesso... É, ao quadro de funcionários uma série de coisas, enquanto isso é, foi providenciada a lavagem dos corredores mas nada pôde ocultar o, o fedor de xixi misturado com o número 2 misturado com várias outras coisas com desinfetantes assim como é, Falou, o Rodrigo Rosa, né? nenhuma privacidade na questão do uso dos banheiros, a ah, ah, ventilação, a iluminação, as coisas, as pessoas podem se retrocutar se quiserem, porque é tudo aparente, a luz é mortiça ainda de dia. As, as janelas não são janelas, são tipo um basculhante que não tem... Hum. Não tem regulador, é tudo de concreto, então, se tiver frio, calor, não há regulação possível de, de, de, de ventilação. Então, falou o, também o, o Rodrigo Rosa, né, da questão da tortura. É verdade, é, é verdade e em 2013 foi feita uma expressão do Roberto Medeiros pelo Comitê de Prevenção da Tortura, vinculado ao ONU e ele esse comitê é, é, é, fez um relatório onde ele aponta é, que o, o centro de tratamento de evidência aqui no governo Medeiros um dos três mais, é, mais que eu falei no Rio de Janeiro né, é citado no relatório com apontamento sobre tortura é, então é verdade é é tortura de vários tipos, né? é, por exemplo, lá tem um, uma pessoa que está é, lá há 20 anos, é, que é, foi conhecido criminoso, foi um, o foi um vampiro de Niterói, ele comete, foi um assassino em série. E se essa pessoa estivesse no um sistema penal, já tá livre, né? ele está lá 20 anos e não vai sair, nunca. Então é, é uma condenação perpétua, né? Não, não, não é, é, continuando aqui a afirmação de que é, não é verdade que não não é verdade que não é, não, é, é, não existam é, aprisionamentos, tem demais até, né? Só que lá, por exemplo, tem tem uma pessoa que, tá, é, que está lá internada que roubou Paz, roubou um ingratado de cerveja vazio. Tem outro que roubou roupas de um varal. Tem gente que não tem documentação, que já vem da questão lá do Begasse. Do, do, do, do, do, do, do, do. Não tem documentação, não tem data de nascimento, nome, não tem nada. São essas pessoas, não é? São esses é, completamente alijados de direitos então não é verdade então Alexandre não é verdade, não foram avisados né mas isso é comum em Barbacena quando eu participei pelo, pelo como perito independente pela, pela Secretaria de, de Direitos Humanos só uma, uma, uma coisa para a gente conseguir entrar, de ficar nos embromando hora e meia e, e, e, e, e com o jeito do Ministério da Saúde lá, lá dentro, entendeu? É uma coisa, é, é, e, e não conseguem ocultar, entendeu? O que é visível, podem lavar os corredores, mas não ocultam o que a gente sabe que, que tem lá. Agradeço aí no nome Federal, aos participantes da mesa. É, a gente tem uma questão de fundo aqui. Eu estou sofrendo uma certa pressão no cerimonial a função de que há uma outra mesa. É uma pessoa que eu conheci, a senhora Bajona, a Iriana Poeira, que ah. foi um caso muito ativo. É. Não dá para escutar Esse aquele então, a resposta que você está falando para mesmo, né? Pode ser assim, onde vai para a próxima mesa e também será um relato de experiências sobre as expressões em outros estados. A colônia a Juliana do Rio, é uma colônia. Oi, é? oh, gente. Vocês me desculpem, mas que a gente tem o horário de uma próxima mesa. Até em respeito aos colegas que é aqui estão, viu? Tá bom? Obrigado.